Muito bem pessoal, nós estamos aí numa tarde de domingo, depois aí de, um, de uma chuva bem branda. temos aqui ao centro aqui fazer algumas, algumas contas no banco e aproveitando aí para pegar algumas imagens aí da igreja central da cidade. Olha só, uma matriz muito linda, né? Deve ter muitos anos. É tardinha de domingo, você pode ver aqui que a praça quase praticamente não tem ninguém, né? Tá vazia. Só tem a passarinhada cantando, ó. A passarinhada cantando. A câmera tá tremendo um pouquinho. Pois essa aqui é, uma, é um outro tipo de câmera, não é celular. Calçadão da cidade vazio, né? Que isso não é, é normal hoje, né? Hoje é em pleno domingo. Ali as bandeiras aí da, da festa, da religião católica. Uma belíssima matriz, né? É uma belíssima igreja que a gente não pode deixar de reconhecer, né? Não importa a, a religião. Olha só. As torres dessa igreja, que maravilha. A estrutura que tem isso. Uma altura tremenda. andar um pouquinho aqui o pessoal conhecer. Nós estamos aqui andando entre a igreja matriz de Paraíso e o calçadão municipal, né? Olha aqui. Aqui no meio do, da semana fica impetiçado em, em de gente. Hoje não tem ninguém, né? Gra graças a Deus, né? Dia de descanso para vários trabalhadores. Bancos aqui onde o pessoal descansa quando vem no centro alguns tipos de jardim olha a altura dessa janela gente olha. olha o tamanho dessa matriz é incrível uma construção fenomenal pode se dizer que pode se ver que é muito antiga aqui nós estamos passando aqui ao, ao redor né? você pode ver que já é tarde já é o fim da tarde, Olha o sol como está várias entradas, uma aqui. Uma entrada na parte de trás da matriz. Olha que interessante esse centro aqui. Algumas muralhas, eu não sei se vai haver aumento na igreja, né? parece ser que tem algumas pilastras aqui. Ali a famosa loja sem é uma das maiores aqui da cidade. E aqui é uma bela mansão, né? Não sei se é mansão familiar ou se é alguma coisa da prefeitura. Casas Baías, né, que não podia faltar. Vamos dar uma revirada aqui. Olha como tá essa torre aqui, ó. Parece que essa aqui está em reforma pelo jeito. É isso aí, né? Estamos aí mostrando um pouquinho do centro de Paraíso. Olha para o prédio aí, ó. E paramos por aqui, né? Já já voltamos. aí, gente, olha que belíssima construção. Totalmente restaurada. Parece que foi feito ontem, né? Eu fico maravilhado com os cuidados né, que o Estado de Minas Gerais tem com as suas construções com a sua história e parece que não há, a gente não acha um outro estado que tenha tanto cuidado com a história igual a Minas Gerais a praça muito bem cuidada muito bem limpinha você pode notar aí nas imagens que você não, não vê nenhum papel no chão lugar muito bem cuidado mesmo Vamos aproximar um pouquinho aqui da, das escadarias, pegar mais umas imagens de perto. Vamos lá, né? Vai tre tremer um pouquinho a câmera, mas isso aí é normal, né? não tem como pegar a imagem sem tremer, né? Olha só. Praça total, totalmente arborizada, né? Aqui as escadarias da igreja. Vou subir um pouquinho as imagens aqui para você ver. É conhecida como Igreja da Abadia. Uma limpeza total. Aqui é um lugar ainda que você não, não vê sinal ainda de vandalismo, né? Muito difícil.